Meu coração se energizar No último episódio Aqui De também. Dragon Block Sekai Foxy levou o Gohan Na casa do Kami Porque era meio que obrigatório A Titi falou Piccolo ficou espantado com um Saiyajin Que é mais forte que ele Eu pergunto pra ele Quem é ele? O nome dele é Hadith? Como assim? Meu irmão mais velho Cara isso tá muito viajado. Não. Tá, mais. meu filho Não. ficou assustado. Ele quer pegar meu filho. Ah, e agora? Droga. Bom, eu acho que a única coisa certa a fazer é lutar contra ele. Então, vamos nesse episódio, nesse episódio mesmo de Dragon ah. Block é Akane, você verá a luta de Pico e Foxy contra Raditz. Não perca! Episódio de hoje A Luta Contra Radietos Ai ai, deixa eu Vim aqui, né? Ah, cara Ah, o Piccolo já chegou, né? É verdade, o Piccolo sabe voar Eu não Vem que não vem voadora, aí Então, cara Hum. Vamos lutar. Irmão, parece que você, não, parece, parece que você não, não aprende mesmo sua lição, não é? Eu estava querendo que você se aproximasse e nós destruiríamos planetas juntos. Mas já vi que isso não vai ser possível. Eu sou rápido! Mas... Eu vou atacar ele! Boa, Pico! Queria fazer o sentido? Que? Eu só consigo liberar 75% do meu poder. Parece que ele usa sem droga. Ele é muito forte mesmo. Isso, virou Cadê aquele ver maldito? Ai, estamos não, não, não, fica aqui tá não, fica aqui não, fica aqui não. Você tá com medo tá do seu irmão? Não. Ai. Que blast Vem aqui. Toma. Ai. Fode, fode, fode. Ai. Ué, cadê meu filho? Ah, não. Você não prendeu ele, né? Desgraçado! E ó o que você foi? ME! HA! ME! HA! Ai! Não! Não! Não! Droga! Falhou! Aquele Eu... seu amiguinho tal tá típico! Já era! Foxy! Foxy! Você é burro! Verme. É sua culpa! Foxy, você é burro mesmo? Me empresta um pouco da sua energia! Tá bom, toma! Vem, Pico! Você não vai conseguir matar ele! Você é muito fraco. Ah, você não vai ganhar, Kame, Hame, Ha! Conseguiu me dar um gol. É. Não, espera, espera, espera, espera, espera Se você continuar Eu juro que irei matar Todos que estão aqui Inclusive você Espera Pico, lembra daquele seu novo ataque? Uh, sim Então, será que temos que usar? Uh, acho que não Mas Eu acho que é bem necessário Neste momento Tente agarrar ele Ok ah! Ai! Droga Super velocidade Peguei sua cauda Pico Vai, usa aquele ataque Ok Agora Você tá frito Tal de Radix Eu vou usar meu ataque Vai, Pico, vai! Ah, ah, tô carregando! Fox, espera! Malditos! Ah, eu tô tentando! Eu tô quase lá! Toma! Droga, falhou um pouco, mas eu vou tentar! Eu tenho o resto da energia! Ah, ah, consegui! Eu vou jogar! Mocanco! Soco! <risos> Consegui! Ma Droga! Eu tive que matar Foxy! Tudo bem! Não tem nenhum problema! Eu entendo, mas... Pelo menos eu vou treinar, eu acho, né? Se tiver um tal de céu! Um céu! Se tiver céu, eu vou treinar! Pico! muito obrigado por... Ajudar a terra Malditos! Minhas últimas palavras são Proteja a terra Enquanto eu não estiver Eu tenho que falar isso Fox Quer dizer João Daqui dois Anos, vão vir dois ciadinhos que vão destruir a terra, então é bom vocês dois treinarem. Você treinar no céu e você treinar aqui na terra, verdinho, lixo.